Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje, você irá conhecer a origem de Robert Dubois, o vilão sanguinário. O Sanguinário surgiu pela primeira vez na revista Superman Volume 2, Número 4, de 1987, onde foi contada a sua história de origem. Em sua primeira aparição, Robert Dubois é apresentado como um militar veterano da Guerra do Vietnã, que abriu fogo contra uma multidão de civis inocentes, fuzilando e assassinando diversas pessoas sem motivo algum. Por conta desse sádico ato, o Superman aparece na cena do crime, buscando descobrir o que havia acontecido, mas entretanto, até mesmo o Homem de Aço fica completamente horrorizado com o resultado daquela carnificina, percebendo o quão sanguinário era aquela nova ameaça. Enquanto isso, o sanguinário realiza um ataque em uma casa de boliche, com vários reféns. Descobrindo agora o paradeiro do vilão, Superman aparece para impedi-lo, mas o mercenário ameaça matar outro inocente. De repente, o Kryptoniano usa sua velocidade extrema para conseguir impedir o nosso vilão de hoje de matar o refém, movendo-se mais rápido do que ele poderia puxar o gatilho. Com o refém a salvo, o herói estava prestes a levar aquela ameaça para a cadeia. Mas ainda, o dia não estava salvo, pois o sanguinário saca uma pistola especial e dá um tiro letal no Superman. Uma arma com balas de Kryptonita. O Homem de Aço agoniza em dor e totalmente indefeso estava prestes a ser executado pelo sanguinário. Quando Jimmy Olsen aparece e pega uma bazuca caída no chão e aponta para o vilão. Sem ter outra alternativa, aquela ameaça é obrigada a render-se e partir em retirada. Superman é levado às pressas para o hospital para submeter-se a uma cirurgia de emergência. Nessa operação, o fator de cura do herói estava atrapalhando o procedimento, e para conseguir realizar, o médico precisou expor o homem do amanhã a ainda mais kriptonita para conseguir desacelerar a sua regeneração. A cirurgia felizmente é um sucesso, e ao se recuperar, Superman percebe que aquela nova ameaça não estava sozinha, pois existia um cérebro que criou aquela arma de Kriptonita, que somente poderia ser a maior mente criminosa de nosso tempo, o genial Lex Luthor. Luthor realmente contratou o mercenário para acabar com o Homem de Aço, mas ele estava até mesmo assustado com o um total descontrole do sanguinário em atirar contra civis inocentes, para causar o caos e atrair o Superman. Enquanto isso, nosso herói vai até o encontro do sanguinário, e uma intensa luta se inicia, com o vilão utilizando em segundos uma imensa quantidade de armas superpoderosas, de forma quase espontânea, armas tão destrutivas e pesadas que conseguiram até mesmo ferir o homem mais forte do mundo. De repente, surge o exército privado de Lex Luthor, que ataca o sanguinário, buscando impedir a sua carnificina descontrolada contra civis inocentes. Surpreendentemente, enquanto lutava contra o Superman, o vilão esquiva-se e rapidamente pega uma bazuca e destrói o tanque de luto em questão de segundos. Esse rápido movimento permitiria ao Homem de Aço observar uma coisa interessante. As armas que o mercenário utilizava eram absurdamente pesadas, mas de alguma forma ele era incrivelmente veloz, como se não estivesse utilizando armamento nenhum. Nesse momento, o herói percebe a verdade. O mercenário tinha a habilidade de teletransportar armas de seu arsenal para serem utilizadas em combate instantaneamente, sendo por conta disso um Metal Man. Utilizando a sua visão de calor, Superman ioniza o ar em volta do sanguinário, fazendo com que o vilão não fosse capaz de invocar novas armas, sem ver elas serem corroídas em questão de segundos. Dessa forma, o vilão não podia mais contar com seu arsenal ilimitado, e finalmente, o Kryptoniano havia vencido seu oponente. Mas, o nosso vilão ainda não se daria por derrotado, e estava prestes a explodir-se em uma onda de destruição atômica, quando algo surpreendente aconteceu. O verdadeiro Michael Dubois apareceu, revelando que ele era um veterano da Guerra do Vietnã que ficou seriamente ferido em ação. Nesse momento, Michael revela a verdade. O sanguinário era na realidade o seu irmão mais novo, Robert Dubois, que buscava vingança contra os Estados Unidos da América pelas sequelas da guerra sofridas por Michael. Os dois irmãos se abraçam, e o vilão finalmente decide se render e vai direto para a cadeia. O curioso é que essa história alerta para a falta de cuidado do governo americano com seus veteranos de guerra premissa que seria seguida em outra produção que foi quase com uma referência literal para a criação do Sanguinário, o personagem John Rambo, conforme o primeiro filme Rambo interpretado por Sylvester Stallone, em que um veterano da guerra do Vietnã foi abandonado por seu país, e ainda, foi caçado como um animal pelas autoridades. Sendo um excelente atirador e peritos em diferentes armas de fogo, o Sanguinário possui uma super habilidade, podendo transportar qualquer armamento e equipamento que desejar em questão de segundos para o combate, sendo verdadeiramente um arsenal ambulante. Aparecendo em algumas mídias, o sanguinário está presente no filme O Esquadrão Suicida de James Gunn, de 2021, que trouxe um novo visual para o personagem. E esse novo design foi tão bem aceito pelos executivos da DC que até decidiram mudar o traje do personagem nos quadrinhos, para tornar-se igual ao do filme. Além disso, agora o Sanguinário integra nos quadrinhos a nova formação da Força Tarefa X, o Esquadrão Suicida, trabalhando diretamente para Amando Waller em missões que envolvem atuar em outras realidades pelo Multiverso DC. E você? É um fã do Sanguinário? Então comenta aqui embaixo Milton que eu quero saber quantas pessoas vão pegar essa referência. Me segue nas redes sociais e inscreva-se em nosso canal para você também. Virar um herói de hoje. Rescata Flash.